Olá! Seja bem-vindo ao canal de atendimento Alexandre Silva. Eu me chamo Brenda Car, a inteligência artificial do Direção Hidráulica Alicar. Eu vou ler as especificações da caixa de direção que está prestes a comprar. Não se preocupe com sua compra. Verifiquei aqui que você está dentro de um ambiente virtual 100% seguro. As ferramentas de segurança e garantias de compra e recebimento do seu produto estão ativas. Tudo para que você conserte com rapidez e segurança seu veículo. Vou ler as descrições da peça nesse momento. Caixa de direção GM Tracker 1.416V 2017-2019 Sistema Elétrico Recondicionado Características Principais Marca Alicar Número de peça 28242421 Outros Tipo de caixa de direção Mecânica Inclui juntas, não Inclui terminais, não Inclui grampos, não Inclui kit de montagem, não Inclui terminal de direção, não Descrição Este produto não é novo ele pode ter marcas de uso, estar consertado, não estar na embalagem original ou não incluir algum acessório adicional. Tem dúvidas? Leia atentamente a descrição ou pergunte ao vendedor. Caixa de direção mecânica para sistema elétrico. Temos a caixa de direção que você procura, com ela você ganha muita insegurança e durabilidade de uso. Não perca essa oportunidade. Leve agora qualidade para seu veículo ou do seu cliente a um clique de você. Peça a pronta entrega com garantia de 90 dias vigente por lei. Aplicação Chevrolet Tracker 2017 a 2019 Item anunciado Uma caixa de direção remanufaturada. A Alicar Direção Hidráulica está entre os melhores no segmento de reparação automotiva, desde 2010 vem unindo a paixão